Gente, esse aqui é o Rex Eu comprei um remedinho Pra dar ele Porque ele tá com muita pulga Não sei se tá dando pra ver Ele tá com muita pulga Aí eu comprei um remedinho pra dar ele Pra evitar as pulgas que as pulgas as pulga Tá maltratando o Rex É o filho da riqueza Nem é Rex você vai tomar remedinho pra pulgar? É? Vai você vê. Tá dormindo. Acabou de mamar. Ele tá com 19 dias hoje. O homem que tá bonitão, ele tá forte. Tá esperto, ele tá latindo. A olheira, a olheira dele já tá abertinha. Ele já consegue escutar. 10 dias ele abre o olhinho. E ele é bonitão, igual a mãe dele. Olha, você vê as manchas. Mancha branca no peito. Ele é preto com marrom. Ele é o PIX0. Muito lindo. Vou dar ele remédio para evitar a pulga. Porque a pulga tá chupando ele todo, o sanguinho dele todo. É perigoso ele ficar doentinho. Então nós vamos dar remédio, tá sonhando. O oh, outro é sonhando, né, Rex? Rex? é Rex? Que gracinha. Lindo. Então tá, tchau, gente. Depois eu vou dar... Remédio também às duas irmãs dele. Tá acordando. É tão mais remedinho, né, neném? É remedinho, né, neném? Olha, mas é que cabe na palma da mão. Que